Tutorial simples e rápido de uso da ferramenta Mipui Mipui é um editor de mapas online e colaborativo, especialmente criado para jogar RPG, totalmente gratuito e aberto. Ao iniciar um novo mapa, você já estará criando um link para o seu mapa, necessitando apenas colocar qualquer coisa no mapa. Dessa forma, você já poderá compartilhar o link com outras pessoas. O editor tem todas as suas ferramentas na parte superior, o mapa em si está abaixo. O tamanho padrão é ideal para uma localidade como uma pequena vila. Você pode iniciar o seu mapa com poucos cliques de mouse. Selecionando Shapes, você já pode criar o básico, como uma pequena área de mata, uma área residencial e um reacho atravessando o mapa. Depois, você pode nomear as regiões de seu mapa, selecionando o Text. Aqui, estou criando as legendas de área Mata, Residencial e Riacho. Passando o mouse por cima dos textos e clicando e arrastando a seta na borda do retângulo de seleção, é possível redimensionar os tamanhos dos textos. Veja agora como o mapa é editável coletivamente. Em outra aba, anormalmente, estou editando o mesmo mapa com dois usuários diferentes. A edição coletiva funciona muito bem. Para salvar seu mapa, é possível, além de copiar o link da barra de endereços, também selecionar File, em seguida Share Editable para compartilhar ou Save Map Locally para salvar o mapa no seu computador. É possível também exportar a imagem do mapa em Export Image.